Bom dia. Hoje é o dia 17 de agosto. Nós ainda estamos em Belo Horizonte, nossa delegação, né? Estamos voltando para Caldas agora pela manhã. A gente queria compartilhar com a população de Caldas um pouco sobre a audiência de ontem. O que você achou, João? Olha, eu achei excelente. Até porque, veja bem, é mais uma tarefa que o nosso vereador... É claro que quando você é candidato e vai eleito, você tem um, tem um compromisso com a população daquele município. É exatamente isso que nós estamos fazendo. É o compromisso que a gente tem com Caldas e com o povo de Caldas. Tanto a verdade é que nós viemos aqui em Belo Horizonte. O que, é que significa essa viagem? Significa que nós estamos trabalhando para Caldas. Isto é, para defender aquele patrimônio que é de Caldas, que são as águas sulfurosas lá do pocinho do Rio Verde. Porque, gente, não é possível que nós, o governo do estado, vai chegar lá e falar assim, sem consultar a população, chega lá e falar não, vou privatizar isso aqui. Não, senhor, muito pelo contrário, precisa ter respeito com o caldo. Primeiro, precisa ver se a população concorda, se acha que é viável fazer esse tipo de negócio. Porque nós não concordamos. Privatização de água do próximo do Rio Verde, nunca! Enquanto vivo, vou batalhar contra. Muito obrigado. Foi realmente muito bom, a gente teve representações... De vários municípios, né? A nossa delegação de Caldas estava bem representada. Estávamos nós dois vereadores de Caldas, é, nós do Mandato do Movimento, João do vereador também, estava presente o doutor Bruno também, da Aliança para da da Pedra Branca. Mas tinha representação também de outros municípios que estão passando pelo mesmo problema que nós estamos tendo, outros municípios que também estão sendo respeitados, que também têm instâncias hipriminerais. A gente está falando aí de Cambuquira, Lambari, Conceição do Rio Verde. Caxambu, alguns municípios, alguns municípios que estão sofrendo com essa ameaça que pesa. E o recado ficou claro, viu, João? O recado, o recado para os deputados ficou muito claro. Quero agradecer mais uma vez a deputada estadual Beatriz sequeira por ter realizado essa audiência pública. Ela foi muito importante. Para vocês terem uma ideia, pessoal, mais de 10 requerimentos foram lavrados e oficializados naquela audiência pública. Agora, semana que vem, elas vão ser votadas. São requerimentos para poder avançar na construção de projetos de lei para poder dar um retorno financeiro para os municípios que cuidam das suas águas, como Caúda Caldas está cuidando através do seu balneário. Projeto de lei para tombar o uso das águas e a tradição do uso das águas e dos minerais dessas instâncias e balneários que a gente tem nesses municípios pedidos de informação ao governo é, do Estado de Minas, de onde que tirou essa ideia de querer privatizar, de querer vender os direitos minerários, cadê a base técnica disso, quem foi consultado, como disse o senhor Cavaquinho, não houve consulta à população. A gente também saiu com alguns requerimentos que apelam, que pedem que sejam suspensos imediatamente Todos os processos de venda e alienação de direitos minerários dessas águas. Isso tudo vai ser encaminhado, não é pela gente, não é pelo Daniel, não é pelo João Cabaquim, não é nós vereadores, não. Vai ser encaminhado pela Comissão de Administração Pública, pelos deputados estaduais de Minas Gerais, diretamente para o governo estadual de Minas Gerais. Aí é outra história. Então hoje a gente teve uma grande conquista do nosso município. A gente conseguiu sair só de caldas que nós fizemos nosso papel também lá, com a moção, com outras coisas, mas a gente conseguiu agora levar o debate para o nível de Estado. Agora é outra história. Inclusive, a gente saiu de lá com um requerimento importante que foi para o Ministério Público, perguntando, como é que está acontecendo essas vendas de direitos minerais pelo governo estadual, sem ter autorização dos deputados, que a Constituição exige que sejam consultados os deputados da Assembleia Legislativa quando vai se fazer a privatização. A pergunta é, por que não é teve a consulta? Então, o resultado foi muito bom, João. Quero agradecer a sua força para a gente ter vindo juntos. Estamos firmes aí na nossa missão.